até parece praga não é? As unhas sempre quebram bem na hora que temos compromisso ou quando não tem cola nem unha postiça por perto. Para segurar a unha até achar uma cola ou uma postiça eu vou te ensinar o que eu normalmente faço, mas mantenha em mente que isso é só um remendo e não vai segurar por muito tempo então corre. Eu começo tirando o micropor que uso para segurar a unha no lugar até chegar perto da minha base e para remover a cola que fica eu, colo, eu uso um pouquinho de acetona, sim, me julguem, eu uso acetona, mas ela ajuda a tirar essa meleca que fica. Para resolver o dilema, vamos precisar de uma base de unha, papel higiênico, sim, papel higiênico de banheiro normal, uma lixa dessas com borrachinha no meio, que é bem maciazinha, e uma lixa normal. Na unha limpinha, eu aplico uma camada de base e colo um pedaço de papel higiênico, sempre tentando pegar todo o comprimento da unha, no sentido que ela tá quebrada. Assim vai ficar mais seguro e mais forte a cola. Papelzinho colado é só esperar secar e secar bem. E aí repetir o processo quantas vezes tu achar necessário que tu achar que fique seguro ali a unha. Com as camadas secas já, tudo bem sequinho, a gente vai lixar para remover os excessos. E polir para ficar tudo bem lisinho e a gente conseguir passar o esmalte por cima sem ficar marca. Para garantir, eu passo mais uma camada de base e espero tudo secar. Claro que isso não vai durar muito, provavelmente no final do dia já tenha quebrado de novo. Mas é só realmente até tu achar uma cola ou ter tempo de ir até algum lugar para comprar uma. Eu espero ter te ajudado. Se tu gostou, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal. A gente tá com vídeo todo dia no especial de Sem Irônicos. Te vejo amanhã. Tchau!